Boa tarde. Vamos começar de uma forma bem simples. Eu pediria para a Nádia, para o Eide, para vocês se apresentarem. Então, os nomes de vocês, quem são vocês, onde vocês estão institucionalmente, e apresentarem o nome do projeto com o qual nós vamos conversar nessa tarde, por favor. É, meu nome é Nádia Saito Fabrother e eu sou pesquisadora associada do CLEC, que é onde do Centro Cultural, ah, Centro Latino-Americano de Estudos é, em Cultura. E a gente faz parte uh, de um projeto que, que a gente ganhou um, um uh, financiamento da Fundação Araucária, a gente tem que sempre, como, né, como vocês sabem, é de prática, a gente tem que dizer um, qualquer entrevista que a gente dá e qualquer publicação que a gente faz, a gente precisa citar que a gente conseguiu essa verba, esse financiamento da Fundação Araucária. E... Um, é, eu não sou a coordenadora geral, eu sou coordenadora de um dos projetos dentro desse projeto geral. O projeto geral se chama Reconfigurações Socioculturais em Tempos de Pandem Pandemia, Praxis reflexiva sobre o Estado do Paraná. É, o meu projeto, especificamente, são três projetos, o meu projeto é, trata de hábitos culturais é, na internet. É, hum, os outros três, a gente tem essa proximidade de sempre pensar em, em fazer o, os rastros que desde da pandemia ficam, no meu caso eu quis pegar os hábitos culturais, porque a gente percebeu que era um nicho crescente e, e inspirado em algumas pesquisas, em estudos que já aconteciam sobre hábitos culturais, mas nunca tinha tido um sobre hábitos é, na internet. Os outros dois projetos vão tratar de questões mais de dinâmicas socioculturais é, mais voltadas para o território é, do universo acadêmico, e, outro, e um outro é, pensando na produção de um, materiais é, pedagógicos e didáticos durante esse período, o que aconteceu, como aconteceu, e como que a gente está fazendo esse, essa... Um, esse registro, que é um pouco parecido com o que acho que todos nós estamos tentando fazer, né, é, via, via história oral, via um, os hábitos culturais digitais. É, Eide? Meu nome é Eide Semoto, estamos escutando? É, eu sou aqui de, de Foz do Iguaçu, tô fazendo Universidade Federal de Integração Latino-Americana, é, sou bolsista... PIBIT, da, da, do CLAEC, e, e eu me integrei no, no, na pesquisa, juntamente com a professora, porque ela tinha necessidade de, de fazer uma, a questão, uma questão mais técnica da, da parte do, do trabalho, que é a questão do, do SECAM, que a gente, em outra conversa, a gente já, já conversou um pouco, e a partir disso, eu, eu observei, que do, a, a partir dos dados, né, que, que a professora tinha coletado, eu observei que dava para fazer um outro recorte dentro dos dados, que era analisar só o, os hábitos dos idosos, de acordo com os dados que a gente tinha. Então, o, a minha pesquisa, ela, ela é, na verdade, é um, um projeto de artigo que, que entra para debater um, uma parcela dos dados que foi coletado com a professora, e é isso. De que, de que área você é, Eiji? Eu sou da área de ciências sociais e faço, também, eu faço curso de ciência da computação e o outro entendi. curso de análise de dados e comportamento social. Tá, entendi. Entendi. E vamos tentar colocar um pouco no tempo isso, né? Porque a gente teve a pandemia ali, né? Covid-19, os sinais no final de 2019. No Brasil, a gente tem ali março de 2020 como uma espécie de marco. Como que foi esse processo? De onde veio a ideia desse projeto do qual vocês fazem parte? É, em que momento da pandemia vocês deram esse, esse impulso para que ele começasse a acontecer? Como foi esse processo do, da ideia à prática? Só. Ia é. falar, ia é. falar no Ludo, ia... é, essas coisas, né, de pós-pandemia ou pandemia, nos tempos da pandemia. É, a gente, um, o CLAEC, ele sempre teve esse aspecto de ser um centro em que a gente trabalha é, digitalmente. Sempre teve isso. Então a gente já estava bem avançado quanto a questões de comunicação, quanto as questões de sistemas até é, para lidar com, com o, que, o que veio. Então, por exemplo, todas as nossas reuniões, desde 2019, que foi quando eu entrei, a gente já fazia as conferências e tudo mais é, online. Então a gente adaptou sistemas, a gente viu, estudou quais eram os sistemas melhores. Quando, indo em março de 2020, é, ocorreu a pandemia e a gente não sabia o que ia acontecer, a gente começou a perceber que estava se estendendo demais e as pessoas começaram a procurar, a nos procurar para saber como que a gente estava fazendo, porque a gente é, já tinha essa experiência em fazer conferências e tudo mais e até, inclusive, pegar... A, fazer a, a, o registro de, das pessoas, e, ao invés de ter que assinar algum, uh, pedir para alguém fazer a lista de, de conferência, por exemplo, de, das pessoas que estão presentes nas conferências, para a emissão de certificado, nesse caso. Então, a gente já sabia que a gente já tinha tudo isso, e, e quando em março a gente olhou para isso e falou assim, bom, a, a gente não sabe. Ninguém sabia quanto tempo ia durar, mas a gente viu que vários órgãos e várias universidades internacionais começaram a procurar também o CLAEC, sabendo que a gente tinha esse tipo de estrutura já desenvolvida. Então, a gente, já, em, já em setembro, depois de seis meses, a gente falou, isso não vai olhando para coisas coisa, toda, isso não vai acabar agora, e isso não vai ser uma coisa simples, então em setembro, gente, em julho a gente já tinha pensado em alguma coisa, assim, hum, acho que isso vai durar mais. Em setembro a gente já começou com o um projeto, por causa de burocracias, claro, sempre tem as burocracias, a gente já começou o projeto, mas não tinha a verba ainda um, que chegou, então a gente não tinha os, estagi tinha os estagiários, voluntários, mas não tinha os estagiários de fato. Então, toda essa estrutura começou com todo o projeto, né? Isso começa sem pagar, é horrível, porque fica uma situação ruim entre pesquisadores, entre estagiários, e algumas pessoas saíram, inclusive, porque não é todo mundo que aguenta ficar até que a verba chegue. Bom, por causa disso, a gente trocou duas vezes de estagiário, o AID é o segundo estagiário, e outros estagiários também dos outros projetos. É, a gente percebeu que nesse período de trocas e trocas, a gente isso dificulta, é, dificultou o, o, o, o, a essência do projeto, né? que era a gente pensar que desde março a gente queria pegar todos os, um, queria já aplicar os questionários já em setembro, que era o início, é, porque falamos, não, seis meses, até março dá mais seis meses e vai dar certinho, a gente vai entender tudo e tudo mais. Não foi o que ocorreu, né a gente começou em outubro, aplicação, e a gente quis atender a marca de março de 2021, porque a gente falou assim, vai dar esse um ano, e a gente prefere que, que dê um ano, ao invés da gente ter que estender é, de dezembro, outubro, um, até um ano. Então, falamos, bom, vamos fazer o que dá, né, fizemos. E foi muito interessante, porque eu tive que fazer vários treinamentos e, e discussões com o um estagiário anterior. O Ed teve que pegar a coisa muito rapidamente, porque eu e já eu, né, dei algumas leituras para ele, e ele foi muito rápido, muito hábil. Mas as leituras, é, pensando em... Um, em territorialidade, em como que a gente, o, o que é uma survey, o que é um grupo focal, o que é uma survey, como que a gente, é, teorias da comunicação, de como a gente espalha esse questionário, de qual que tipo de apoio a gente tem que dar para as pessoas, é, para que elas completem, é, e entender também que esse questionário, como ele, ele é um, é, foi um survey de grupo focal, também chamado de bola de neve, a gente tem que dar o maior apoio para que as pessoas consigam entender ao máximo do que se trata o questionário. Então, um, esse questionário demorou, Então, de, se a gente pensar de julho a setembro, é, tivemos várias discussões, é, uma colaboração também com uma pesquisadora do SESC, ela é animadora cultural, é, é, do SESC Consolação, é, o nome dela é Maíra Mais Cedo, nem sei se você vai poder colocar isso de fato, mas ela, tivemos várias discussões com ela para pensar o que eram hábitos culturais e pensar como que a gente, como que a gente faz esse tipo de, de pesquisa de grupo focal e ela é responsável de, do, da parte de tecnologia e artes, e falou assim, olha, é essa pessoa mesmo que a gente tem que ter interlocução. E ela ficou também por um tempo, também não aguentou porque a gente precisa da verba e enfim. E aí, um, mas ela ajudou bastante a gente a fazer esse questionário, a pensar não cultura não só como forma de consumo, ou seja pensar se eu estou consumindo arte, né, espetáculos, entretenimento, como que eu estou produzindo também. É, porque, eu, na verdade, para o Sesc interessava não, não só o consumo, mas como é que essas pessoas estão produzindo, o que é que elas estão produzindo. Então, para mim, interessava uma visão dela, porque isso era o que a gente queria, saber se as pessoas, como elas estavam se adaptando e se, e se elas estavam produzindo e consumindo, claro, nesse... Né? É, então, foi isso que a gente pensou, né? Você foi a, a pergunta. Não, perfeito. Assim, você já já cobriu vários pontos assim, do que a gente gostaria de saber. Eu só vou pontuar algumas coisas específicas para porque, porque eu acho que são importantes. Então, só para retomar, então, de certo modo, o pro, o projeto começou a ser gestado em junho, julho de 2020, certo? Sim. Começaram a elaborar o, o formulário, quais seriam as estratégias, né? E também elaborar essas, essa base conceitual, como, por exemplo, hábitos culturais, né? Você comentou agora. E aí, em setembro, esse questionário começou a ser, a rodar, é isso. Setembro, outubro, final de setembro. Tá, setembro é, até março, porque a gente queria que... Até março de é. 2021. É. Certo. É, tá, e aí tem algumas coisas interessantes. Vocês têm, né, um... um... Eu queria primeiro que você falasse um pouco mais, como você falou sobre a questão dos grupos focais, né? Se você explicasse um pouco o que vocês querem dizer com grupos focais, no projeto de vocês, e, e já falasse um pouco sobre o recorte que vocês têm, né? Vocês têm esse interesse no estado do Paraná, o Eide comentou sobre os dados da população idosa, mas dentro do estado do Paraná houve um recorte específico, ou era simplesmente todo mundo que estava ali, eram nascidos no Paraná, eram habitantes do Paraná, e como que você explicaria esse recorte junto com a ideia de grupo focal que vocês desenvolveram? A gente pensou na questão da territorialidade. Há muito disso pensando... A gente tinha uma hipótese inicial, que, é... que... confesso que foi minha, ela foi é... depurada, porque afinal... A... Eu acho que foi um ganho, foi, foi ruim, mas foi um ganho, eu acho que toda pesquisa é isso mesmo, ainda bem que, que teve essa depuração, porque eu tive, um, eu pensei o seguinte, que será que a internet ela é um mundo separado? Será que ela realmente é, se faz uma nova especialidade? ela é realmente algo que transcende Vamos pensar, então, só no território do estado do Paraná e todo mundo que está no estado do Paraná. Quem não mora no estado do Paraná não me interessa. Mas mudou para lá? Também não me interessa. Você está vivendo esse, o estado do Paraná, é isso. Você está né, com o seu corpo físico ali no estado do Paraná. E qual, que tipo de... Uh, você tem um mundo paralelo? Que era o eu achava na minha hipótese inicial que eu nem coloquei no projeto, era só minha mesmo, que era para eu pensar sobre essas questões de territorialidade e dinâmicas socioculturais, tinha. Quando a gente aplicou o questionário, finalmente, que também é conhecido como Bola de Neve, a gente escolheu alguns centros culturais, a gente tinha que começar de alguma forma, escolhemos alguns pon pontos de cultura, muitos pontos de cultura, e alguns centros culturais como universidades, escolas, igrejas, e um, onde a população costumava se organizar, e às vezes até tinha internet de graça, como é, bibliotecas. É, então, escolhemos isso e mandamos um mailing para essas lideranças, até porque às vezes eram pessoas que, que um, a gente sabia que eram pontos de apoio ali, e que elas estavam, podiam um, disseminar o difundir o questionário. Explicamos, tivemos as reuniões, é, explicamos como era o projeto, explicamos, mostramos o questionário, apresentamos o questionário, e eles, então, passaram para essas outras pessoas. E assim foi. Treinei o, o outro estagiário para que ele desse apoio para todas as pessoas que viessem perguntar. Então, o e-mail dele estava lá sempre disponível. E as pessoas até perguntavam, isso foi bem legal e interessante. E não foram muitas perguntas, talvez umas 10, mas é, tiveram perguntas. E isso foi interessante porque a gente nunca espera que vai ter. Então, olha a outra hipótese que é furada, né? A gente pensa que. Você só disse, de, é, dissemina, e as pessoas são autômatos que vão lá responder. Não, elas querem saber o que é. Isso foi interessante, elas querem saber, e a gente avisou no início do questionário, e isso é uma coisa importante, acho que para todas as pesquisas, avisar quantos minutos, mais ou menos, você vai levar para responder aquele questionário. Porque isso faz com que elas se programem, elas se preparem, e elas consigam responder. É... Então elas perguntavam: ai, ah, como que é isso? Eu quero saber onde que vocês vão publicar e tudo mais. Para isso, então, a gente já tinha pensado, já no projeto, já, a gente já tinha pensado que a publicação seria mais interessante via uma plataforma que se chama Secam. O Ed pode explicar mais, mais para frente, mas é, só para responder isso, é, deu muito certo. Só que o que a gente percebeu, que a disseminação do questionário ela foi territorial. Ela não foi, é, como a gente pensa, que existe uma vida paralela dentro do, das comunicações digitais. É, claro que isso é um pano, dá pano para manga para outras teorias de, da comunicação e tudo mais, que eu também não vou entrar nisso agora, porque o que a gente agora está concentrado é na coleta desses dados e publicação. E daí, claro, todos os todos os estagiários, eles têm que ter um projeto próprio. É, o Ed então, tem esse projeto que ele olhou, ele percebeu que ele queria saber dessa, do uso digital pelos idosos. Eles tinham acesso? Não tinham acesso? Como tinham acesso? Então, o questionário cobria isso, e aí ele está fazendo análise desses dados. Tá certo, você essas questões envolvendo, já vou entrar nisso, porque é um bloco que é totalmente interligado, né, então é estratégia de coleta, ferramentas utilizadas, e essas primeiras observações sobre onde esse material acaba circulando mais, com maior fecundidade, onde não, né. Mas antes da gente entrar nessa discussão, que eu acho que ela ela tem que ser feita como bloco, a gente não tem muito como separar, né, a estratégia de coleta de qual ferramenta a gente está utilizando, né, que esses elementos eles se auto influem mas eu queria só fazer duas perguntas rápidas que é, então, tudo bem. Primeiro é, vocês estão em, no CLEC, que tinha então uma espécie de uma fama, você falou, né, que de, de uso do, do digital, das videoconferências. Então, uma primeira pergunta é, o quanto que vocês se sentiram prontos para tocar isso do ponto de vista de já ter experiências anteriores relativamente parecidas. E uma segunda pergunta é em relação a essa questão do financiamento, a questão infraestrutural em relação ao pagamento de pesquisadores e de, de, de, de pessoas envolvidas no processo. né Você comentou do financiamento da Fundação Araucária, como que foi esse processo? Né? Como que vocês chegaram em contato com, eu não sei se foi um edital, não sei se foi algumas, algum tipo de edital especial, às vezes, muitas, a gente sabe que muitas instituições terceiro setor lançaram né, chamadas de financiamento emergenciais por conta da pandemia. Como que foram essas duas questões? A experiência prévia digital, que vocês até tinham uma fama, se realmente vocês tinham essa capacidade já ali pronto para tocar, e sobre a questão do financiamento. A gente assim, claro que a gente não, não a gente se sente pronto o suficiente para tocar alguma coisa, mas o que vem a gente nunca sabe. É, então, é uma mistura de, de ansiedade com uma mistura de excitação, porque a gente estava lá assim, a gente quer muito fazer isso, a gente tem tudo, mas ai, vou fazer, ai, como que vai ser? Isso foi a primeira coisa. É, mas a gente viu que a gente tinha como fazer, porque a gente já tinha essa comunicação desenvolvida, a gente já tinha essa estrutura, as estruturas já desenvolvidas. No meio tempo, a gente perdeu muitos pesquisadores, porque os pesquisadores não, não conseguem se manter, não adianta. Então, isso prejudicou bastante um, o andamento do projeto. A gente queria que... Um, eu estou vendo agora a data que a gente mandou o projeto, foi em 8, foi em agosto, e o projeto só foi aprovado em setembro, e só foram ganhar verba em janeiro. Então, assim... É um, é muita coisa, e aí a gente, a gente perdeu muita gente, perdeu muita gente, isso transformou um pouco os projetos. O meu projeto não, não se transformou tanto assim, porque com a saída do primeiro estagiário, é, a gente finalizou uma parte que foi, todos do questionário e aí, quando o Ed entrou, a gente, ele já tinha toda a coleta de dados, só tive que explicar para ele como é que funcionava, e aí treinar ele para essa segunda parte. Então, eu não sei se eu posso nem dizer, mas eu tive uma certa sincronia aí, em que uma etapa terminou, saiu o estagiário, entrou outra estagiária, entrou outra etapa nova, e foi um, assim, um pouco de sincronia. Mas, de toda forma, assim uh, os outros projetos, eu sei que eles mudaram bastante, muita outros coordenadores tiveram que é, adaptar, a gente adaptou os dois projetos que a gente tem diferentes, eles tiveram que ir para uma coordenação só, porque um dos pesquisadores não, não conseguiu ficar. É, e mesmo assim, o, o deles, eles, é, veja como a influência, né? a gente conseguiu fazer esse questionário mostrou para ele, falou, faz assim, assim, assim, trocando ideias e trocando ideias de como isso funciona, de como é, coisas novas acontecem dentro de um território, a gente pensando que isso podia ser uma coisa lançada só na, na, na, na mídia social e a coisa podia acontecer, e a gente já explicou que não, isso não acontece, pelo menos no Paraná, não posso dizer no mundo inteiro, mas no Paraná isso não acontece, e... E aí o outro projeto se transformou então eles começaram a fazer um questionário porque eu coloquei também que se a gente quer pensar é, enquanto pesquisadores né, é uma pequena luta mas é, uma, é um, já é um passo que é se a gente não uh, se a gente não legitima um governo eu não consigo utilizar os dados que um governo mentiroso produz a gente tem que produzir os nossos. Agora, como a gente produz os nossos é uma batalha. Uma batalha, assim, <risos> muita batalha. Então, a gente fez é, perguntas até um pouco socioeconômicas, mas não no sentido de um, uma substituição dos dados do IBGE, mas de produzir o que é um, de acordo com, com a proposta do projeto. né Então, pensar como como que esses hábitos culturais agiam, se as pessoas tiveram que começar a pagar internet ou não, se elas hackeavam internet, que é uma coisa interessante, se elas iam em algum lugar é, para ter internet um, compartilhada, e, e como, como é que elas estavam se virando, né? Nem sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar porque eu acho que a gambiarra tem que virar um conceito. A gambiarra é, né, é uma sobrevivência, é a sustentação, e é não só gambiarra para o lado ruim, mas para um lado de tipo, olha, as coisas não estão acontecendo, eu preciso fazer isso aqui, é emergencial, não sei quanto tempo vai durar, mas é, a intenção é que seja emergencial, depois você um, amêndo, né você uh, muda. Interessante isso que você falou, né? Porque é, quando você tem você tem uma, uma dupla questão que leva uma desconfiança enorme, né, das instâncias oficiais, né, que é a incapacidade do governo conseguir reagir com velocidade, com, com capilaridade, né, com profundidade a uma que, questão como essa e uma desconfiança realmente política e muito embasada num governo que não, não, não decidiu não encarar a pandemia de forma correta e séria. né? E aí, as iniciativas, a gente percebe isso no projeto de vocês, com isso que você falou, mas em várias outras, elas acabam estabelecendo algo que é, ao mesmo tempo, uma espécie de é, solução de emergência, mas que se torna automaticamente uma espécie de concorrência com as instâncias oficiais, então a gente tem que conseguir por nós mesmos, né, isso fica muito claro nas iniciativas que estão trabalhando, por exemplo, com indígenas ou em favelas, né, mas em praticamente todas existe esse, esse caráter, e aí você já entra a questão do, do formulário, e aí eu queria perguntar um pouco, né, do questionário, quando você Ai, falou do eu... tempo, quanto tempo? Diga, diga. Eu esqueci de falar. Ah, esse foi um edital emergencial, um desses editais emergenciais, mas que também casava com a gente, porque a gente já tinha essa ânsia de, de fazer isso, só não tinha como, não tinha, não sabia como. Então, isso casou. A Fundação Aracaré é uma fundação um, de pesquisa da, do Paraná, o CLAEC ele tem algumas subsedes no país, mas a principal sede dele é na, em Foz do Iguaçu. É, a gente tem uma subsede em São Paulo, uma no Rio, uma na Bahia, enfim, em alguns pontos. É, mas a principal sede é no Paraná. Foi por isso que a gente pensou na Fundação Araucária. É, ah, entendi, perfeito. Questão, não, é sobre, sobre o formulário, não, perfeito, eu, tinha, eu mesmo tinha perguntado, eu tinha acabado, eu disse que eu fiquei meio envolvido com o que você tinha respondido, eu tinha esquecido que a gente passou por essa questão, mas é, sobre o formulário, é, como, que ferramenta vocês usaram, por quê, quanto tempo demorar para responder, você falou dessa questão, né, que vocês levantaram e tudo mais, quais eram o, o principal caráter das perguntas que vocês tinham ali, né? É, já que vocês tinham esse interesse nos hábitos culturais, mas quais outras coisas, para além dos hábitos culturais, vocês foram em que vocês filtraram, focaram em hábitos culturais específicos? Houve mudanças no formulário durante o processo? Porque a gente sabe que isso acontece, faz parte do processos de pesquisa. Fala um pouco para a gente, por favor, da história desse formulário. É, a, gente, a gente tentou, não tentou, a gente não mudou o formulário assim que ele foi publicado porque a questão é, se a gente ficar mudando, a gente muda o, o, os dados e muda as, as colunas que a gente dev, deveria pôr. Então, quando a gente, a gente fez os vários testes uh, com pessoas que moram no Paraná, quanto tempo você levou? Quanto tempo você levou? As pessoas já estavam assim, já... Quanto você vai me pagar para fazer esse teste de novo? Mas a gente estava interessado nessa questão de... A gente entrou numa discussão da educação, se a educação entraria nisso, porque aí ela seria... Um outro, hábitos um, um, culturais digitais, dentro da internet, né? mas um dos projetos já se. Uh, ele, já, ele se limita a esse aspecto. Então, eu disse assim: não vamos colocar hábitos culturais, algumas perguntas só de educação, se você assistir aulas online, se, se isso for, se adaptou, mas não entrar no território deles, que eles façam essa esse questionário também, ou que eles façam pesquisa deles, e que a gente consiga é, ser se complementar mais do que um uh, os dados se, se atropelarem. Então entramos em todas as é, questões de entretenimento, desde teatro, da TV, ou, é, até religião. É, como que você estava tá fazendo seus cursos religiosos. Então, entramos nessas questões. Um, foi muito baseado. Vou, tem, eu tenho que sempre reafirmar. Foi muito baseado é, na pesquisa de, do, dos hábitos culturais. pelo. Eu não quero pegar o nome dele errado ou falar o nome dele errado, deixa eu só. Acho que é Rubin. Hábitos culturais. Isso mesmo. Rubem. Uma pesquisa é, financiada também, uh, financiada pelo Itaú Cultural. Uh, isso, Antônio Albino Canelas Rubin. Um, é, que foi, que foi uma pesquisa que foi inspirada, não só inspirada, mas aplicada nas capitais brasileiras e, e mostrou muitos muitas, muitas, ah, indicadores, foi a primeira vez que você teve indicadores culturais é, mapeados é, nos anos 2000, 2014. É, então... Eu falei assim, olha, eu acho que agora a gente já está na hora de a gente fazer outro, porque a gente já está em... Começa uma outra... Uma outra realidade. Como eu disse antes, a minha... Tudo isso surgiu, porque a, a minha a hipótese inicial era de que existia um mundo paralelo é, de comunicação, de, de, dentro da internet, e aí, a, a grande revelação, e que para mim eu achei uma surpresa boa, de, depois eu dá, dá aquela, aquele que dá um pouquinho fica, a gente fica meio para baixo porque pode hipótese estava errada mas depois você repensa e fala assim não peraí na realidade isso, isso é bom então então tudo isso tudo isso que dentro de uma teoria de, das comunicações se diz de de que tudo é algoritmo e robôs né e bots e, e disseminação não é então, eu achei bom, é, é ruim, mas é bom. Então, o que é? Aí é para outra pesquisa. Sim, não, mas é interessante, porque, então, é, tanto as respostas quanto o próprio processo de difusão desse formulário ajudaram a você tanto avaliar a sua hipótese anterior quanto elaborar novas hipóteses, né? Porque essa questão que você fala de... Esse projeto já, você vai lançar isso vai viralizar, você joga no grupo do Zap e o pessoal vai acessar, vocês perceberam que não é bem assim, vocês perceberam né, a, a relevância e a centralidade dessas instâncias consideradas tradicionais né, de cultura, mesmo no espaço, mesmo no mundo digital, e mesmo num contexto de quarentena, né, num contexto de isolamento em casa, é muito, muito interessante. É mais ou menos isso que eu quis dizer, acho que eu traduzi bem assim, mas é... Sim, sim, e olha que interessante, mesmo quando a gente fez isso, esse trabalho todo, tiveram, que eu acho que umas duas respostas fora do Paraná, porque logo no início a gente já põe, você mora no estado do Paraná? Oh, né? Então, umas duas respostas fora do Paraná, então elas, essas pessoas já não responderam. Então, isso, isso foi interessante, que mesmo a disseminação, ela não vazou para outros Entendi. Ela vazou, talvez porque um, alguém falou, ah, responde isso, isso aqui, é interessante. E aí, não conseguiu responder, porque não era o nosso alvo, né não era o nosso, um, nosso foco, nosso foco era, era o território do Paraná, não era nem ser paranaense, era Sim. onde você mora, como que você... E, e essa dinâmica sociocultural no território, como é que você anda por ali, você está andando, e agora nessa pandemia, está andando, não está andando, como é que... Tá, tá rolando, né? Então, ah, uma das perguntas interessantes é sobre os aplicativos de relacionamento, né? Então, pesquisamos todos os aplicativos de relacionamentos que poderiam ser possíveis no Paraná e fomos atrás desses aplicativos, para ver, é, colocamos lá os principais, tal, sei o quê, e assim: ah, o ou outro, outro qual, né? Porque a gente queria saber também se vão surgindo no meio do processo, surge outros. É, eu nem lembro se tinha, um, no, agora não me lembro se, se tinha algum destaque de outro, mas... Estava tava em altos aplicativos de relacionamento durante o isolamento, tava, ainda estava rolando. Tava rolando, e rolou bastante, <risos> é, rolou bastante, eu falei, olha, que interessante. <risos> e aí, lógico, a pergunta era, você, por causa dessa, dessa pandemia, você conseguiu estabelecer um contato, você continuou estabelecendo um contato? Eu não fiz a análise dos dados, mas eu olhei para aquilo tudo, é, por cima, claro, e, e percebi que assim, as pessoas continuam falando, elas não chegam a encontrar novas pessoas, porque isso também interessava. Né? Dentro dessa dinâmica dos você conheceu novas pessoas? Mesmo com essa coisa de, de, de você ficar retido num espaço, você conheceu novas pessoas? Você conseguiu manter contato? É, você conseguiu manter esses os seus amigos que você já uh, tinha nesse território ou, ou em outros territórios? Você conseguiu encontrar face a face? É, não teve muitos encontros, mas teve muito aplicativo. Essa conversa assim ficou. Então, talvez, está vendo? Agora repensando e conversando com você, talvez essa coisa da, do mundo paralelo ao digital aconteça, mas ela seja uma outra coisa, outra Entendi. coisa. Eu não sei. Entendi. Que, que, que ferramentas vocês usaram mesmo, Nádia? Vocês usaram o é. Google, não? Usamos o questionário Google por falta de recursos, porque a gente não, não, não sabia, a gente achava que era suficiente. Uhum. É, não foi suficiente, não é, não é suficiente. Por quê? Eu acho que a gente podia ter utilizado ferramentas melhores para, um, afinar, fazer um questionário mais. Afinados assim, e com mais recursos, sabe? É, tá ótimo, ficou ótimo, está, está bom. A gente conseguiu um, fazer alguns call, umas programações para deixar o questionário um pouco melhor, mas mesmo assim não é possível você fazer tudo uhum. com a programação lá. É um pouco restrito, a gente achou. É, o melhor mesmo seria o Lime Server, que é pago, mas a gente não tinha previsto isso, também não tinha o dinheiro na época que foi aplicado, então aquela coisa toda aí não aplicamos. Tá, entendi. E aí o Google, o formulário Google ele gera né, esses dados em planilhas, né? Planilhas é, Google e tudo mais. E aí, como vocês fizeram? Então, beleza, coletamos dados, recebemos esses dados, eles estão ali em planilhas geradas pelo Google. Como que vocês trataram esses dados? Vocês levaram ali para algum outro lugar para preservar? Quais foram as ferramentas que vocês usaram para... Dar continuidade, assim, tanto a preservação quanto a análise, quanto eventualmente é, criação de gráficos, formas de visualização desses dados. e yeah, tá tudo em raw data tá, lá, tá tudo cru. Tá na tabelona do Excel o, o, o que tá dando para gente, a que seria um código de, de identificação é data, hora e e-mail. É, esses três são o, o, a identificação. De toda forma, é muito precário. A gente vai mudar isso, mas a gente está procurando uh, outras, tá procurando a, as nossas interlocuções para tentar pensar em uma melhor solução, claro, porque isso não é possível, data, hora e e-mail, principalmente. O e-mail era para que as pessoas não conseguissem responder duas vezes uhum. o mesmo questionário, então, é, não dá. Não dá para ser isso, principalmente porque é, é um leak de dados, um, um brite de dados, não, não dá. Então, é, não tratamos nada, está lá, cru, a gente vai, um, tá vendo como que a gente vai fazer para identificar isso, mas mesmo assim, a gente pode publicar todo, todo o resto, né, tirando a, a identificação, que seria um, um pouco precário, né, na verdade, se a gente pensar bem... É, de toda forma, a gente está aqui, interlocução, tentando ir nas conferências, todas as conferências falam, olha, a gente tem isso, isso e isso, para ver se a gente também acha essa interlocução, para ver como que a gente vai fazer, pra, não é só ah, guardar, né identificar, é, é, como que a gente vai, é, ah, tô esquecendo a palavra em português, mas é tipo, Deixar isso oficializado, uh, legitimado. Uh, bom, enfim. Como que a gente vai deixar isso uh, oficializado? Uh, a gente tem essa... A gente achou essa solução da plataforma do SECAM já faz, na verdade, desde o ano retrasado, de 2019, a gente já sabia, a gente já queria fazer isso com outros dados do CLAEC para organizar. E... O que é essa plataforma? Explica para a gente um pouco melhor como funciona então, ela e o que, que é essa plataforma. É, essa plataforma é uma plataforma de metadados, que você vai, você sobe, vamos dizer assim, a, no caso ali, a tabela, e ele incorpora o próprio banco de dados, do, do, de metadados do, do sistema, e ele, assim como o Power BI, ele consegue fazer várias visualizações desse, esse banco de dados, né, desse metadados. Então, não, a ideia não é só, só criar os, os papers, né? É também disponibilizar os metadados para ser, para ser verificável também. E a ideia é que, é que não só a nossa pesquisa, mas a pesquisa das da, outras, os outros metadados que vão ser, são, vão ser embasados nas outras pesquisas, ela seja publicado nesse, nesse CERCAM. Que, que é juntamente com metadados e com o paper que foi publicado, entende? Não sei entendi. se o que, o, que, o que eu está chamando de metadados seriam basicamente todas as respostas dos formulários que não ferem questões como privacidade, como, como por exemplo, os e-mails pessoais das pessoas, é isso? Exatamente. Ainda vai ser tratado, né? Porque é, a gente tem três, três campos como chave, né? Que dentro a gente chama, então... Esses campos, para não, não ter, não ser disponibilizado o e-mail, o nome das pessoas, a gente ainda vai, ainda vai pensar numa forma de fazer um e, um, um, mas não um são dos três para dar um identificador único, ainda a gente não, a gente ainda está ainda em fase de em debate, Entende? E a ideia é que, por meio, então, desse SECAM, vocês consigam disponibilizar isso, não só para vocês, não é só uma ferramenta de pesquisa útil para vocês, né? porque a gente sabe que esses visualizadores de, de banco de dados são muito úteis até para a gente, né? uhum. é muito melhor você, você gerar um gráfico e ver as coisas do que uma planilha lotada de respostas, uhum. mas a ideia é também transformar isso numa uma plataforma de amplo acesso? É Dentro do SECAM, dentro do, do CLAEC, creio que sim, eles vão separar, provavelmente, por grupo, e, e vai ser, vai ser atualizado pelo próprio, pela própria comunidade do, do Cliente. Isso, e a gente, a gente não pode esquecer que, esse, que não é só para o nosso projeto, é para os são os três projetos. Então, todos os dados produzidos, a gente tem que pegar esses dados que eles já estão coletando e, e pensar nesse, nesse melhor formato para eles e para a gente. No nosso, a gente está porque a gente está fazendo, uhum. mas. E, para os outros que estão chegando. É... Esse é o desafio, né? É. essa normatização, né? Que ao mesmo tempo tem que conseguir respeitar as especificidades de cada um, mas tem que conseguir achar um denominador comum para que esses dados conversem, né? Acho que esse é um dos uhum. grandes desafios de fazer esses projetos multifacetados. Você falou que um deles tem uma, uma a ênfase na questão da educação. O terceiro, qual que é o, o, o recorte dele? Um universidade e o outro é dentro de material pedagógico. Ah, tá. Material pedagógico e universidade. É. E, e assim, eu sei que a gente não vai falar sobre eles aqui, mas as estratégias são relativamente parecidas em relação ao uso de questionários ou não? Um deles, sim. O outro, não. O outro, eu acho que é mais a coleta... Talvez eles podem até usar aquele link que você me mandou sobre as pessoas que estavam coletando notícias sobre a pandemia. Mas é, eles estão eles fazendo essa coleta também do, no Paraná, do Paraná, para pensar é, nesse, nesse novo formato de materiais didáticos. Não vou saber explicar profundamente sobre eles, desculpa. Mas eu sei que eles estão fazendo essa coleta e a gente também vai ter que pensar numa solução, Eide. Um, de como a gente vai colocar isso, talvez se inspirar no projeto deles um, que ele mandou. Eu tenho que fazer uma correção ainda, bem que está sendo gravado, eu tenho que fazer uma correção. Rubin, Antônio Rubin publicou uma pesquisa sobre a, a é que eles todos estão tão tão juntos, né? Mas foi o Leiva que que fez realmente o, os hábitos culturais nas capitais. É, a verba vem de vários lugares a verba vem de vários lugares mas são, é muito positivo né essas coisas Sim. que vêm de vários lugares Itaú e vem de, do Sesc vem de as pessoas se juntam e conseguem fazer alguma coisa quando tem é legal quando não tem é igual a gente é igual a gente é isso. É. e tá bom Amanda, você quer colocar alguma coisa? Daqui a pouco a gente se encaminha para a parte relativamente final aqui, né, Amanda? Até agora você quer comentar alguma coisa, algum ponto que te levantou atenção aí? Ah, eu ia perguntar, eu estava pensando mais sobre o formulário mesmo, por exemplo, vocês colocaram alguma opção de resposta aberta ou foi tudo mais fechado assim, sabe, para você colocar só as opções? Ou, por exemplo, quando vocês colocavam outros, como é que vocês conseguiram organizar isso na tabela? Ou ainda vocês estão pensando como vão fazer isso? isso aqui, eu, eu acho que eu tenho que mandar uma cópia para vocês, para vocês terem um olhar e falar, ah, entendi. Né? Eide, manda um linkzinho para eles, por favor, se você puder mandar agora, já é melhor, mas sim, tudo bem, a gente manda daqui a pouco. A gente colocou duas perguntas abertas, se eles queriam comentar mais alguma coisa sobre o que eles já fizeram. Além daquilo tudo que a gente cobriu, a gente não teve, muito, não teve muitas respostas nessas perguntas abertas. Não sei se é porque eles. Não sei se é porque o questionário pode ser muito longo. Também não, não vou perguntar no fim do questionário por que você não respondeu, né? Porque... Mas é. É assim: a gente teve essas duas perguntas dizendo, olha o que mais que você fez? Você gostaria de adicionar mais alguma coisa é, sobre a pesquisa em si? Queria comentar? E, e é, só era, essas duas perguntas a gente excluiria, e era para nossa análise mesmo, e não ah, para pensar na, na organização dos dados. Vocês Por conseguem que... pensar, te, teve um movimento temporal, assim? então o questionário ficou mais ou menos do começo de outubro até março, teve um momento em que ele foi mais respondido, menos respondido, Será que dá para traçar alguma relação com, sei lá, às vezes medidas de, de, de isolamento social ou não? O que vocês acham? Olha, eu, eu, a gente fez uns layers por semana, porque eu queria fazer um, um track bem refinado. É, não fiz nenhuma correlação, mas a, eu sei que teve uma correlação pessoal, por exemplo, com o estagiário, quando ele estava com mais provas... <risos> teve menos Entendi. resposta quando ele estava. Uma... eu sei que isso aconteceu porque é isso e não tem jeito eu, é, não consegue responder as, as coisas não consegue fazer a difusão da, da, da né, do questionário ah, suficiente tem e principalmente sem ser pago né e quando ele foi embora é, também os dados ficaram, foi no finalzinho, ele já também não estava muito animado, porque o pagamento demorou, e quando veio, veio só um, não veio todos os antecedentes, então ficou aquela coisa assim, meio... é, nesse finalzinho também teve uma recaída, bastante recaída, tipo, dez respostas só, não foi bem... enquanto É muito, que não veio... muito interessante essa, essa percepção de vocês, de quanto que a a iniciativa de vocês mesmos, de difusão, estratégia de difusão, um trabalho ali diário de vamos fazer, levar isso até as pessoas, vamos tentar fazer uma espécie de grande campanha pela resposta, de forma como isso é importante, né? Porque a, o que às vezes acaba se passando é que essa ideia do crowdsourcing, então da coleta assim, com pessoas é uma coisa mágica e meio que automática em que você vai conseguir fazer algo super democrático, super representativo, porque as pessoas vão entrar, não é bem assim, né? Exige uma ação e o um engajamento dos pesquisadores de quem está organizando, o que é quase constante, me parece, né? É. Eu, que, é. É que a gente também não. Quer ver a, a campanha pelos meios digitais, assim, do tipo assim, fazer realmente uma propaganda sobre a pesquisa ajuda muito. É, sei lá. Posts no, no Instagram propagandas mesmo do, da pesquisadora eu ou outros pesquisadores falando olha essa pesquisa trata disso disso disso quando a gente quanto mais a gente engaja mais propaganda sobre aquilo ali as pessoas se sentem é, é como um consumo né como uma teoria do consumo então você meio que aplica essa essa ideia da venda de um produto de você querer consumir aquele produto de você criar uma expectativa infelizmente, dentro de um sistema econômico, quando quando a gente está dentro do sistema econômico, as pessoas tendem a seguir a mesma lógica, mesmo não querendo seguir a mesma lógica. Então, fica essa... Um, mas, ah, como a gente também não tinha dinheiro, essa coisa um pouco sem dinheiro, né um pouco arranjada, a gente ah, falava com essa coisa das lideranças, porque a gente sabia que essa, essas lideranças que são ah, Instâncias de uh, confiança. confiança, podiam né? ser os outros, ao invés da gente ter que pagar um meio de comunicação e vender como se fosse um produto. Sim, entendi. Né? Sim. No final deu certo, né? Se você deu certo nesse sentido. A gente realmente não queria passar essa imagem, não, não, consegui, não nem consegue passar essa imagem. A pobreza é assim, você nem consegue passar essa imagem. Você fala, ai, ah, caramba. É. Seria muito legal, imagina, se a gente conseguisse assim, uma capilaridade. É também não sei não sei é, eu fico em dúvida do... é, é o que a gente sonha né colocar cartaz em ponto de ônibus colocar <risos> né coisas assim que as pessoas vão ver que existe né mas não é ver assim né a realidade <risos> e, e ali e aí assim além dessa dessa percepção de vocês de que esses pontos de difusão culturais eles foram assim fundamentais o que vocês conseguem dizer para gente assim de um olhar prévio para esse material em relação a grupos que participaram né o Ed falou essa questão dos itosos por exemplo como é que foi isso aí, Ed? Os idosos tiveram em grande número, e pequeno número, em relação a, sei lá, escolaridade, idade, é, população urbana, rural, o que, que vocês, vocês têm alguma coisa assim que vocês possam dar uma pincelada rápida? Ah, só um minuto. Ed, se você precisar sair, aqui, ele vai tomar vacina hoje. Ah a hora que Opa. você precisar sair, você avisa que né, a gente... Não, Não a gente dá tempo. tempo. É, já. É. Não, mas o, a questão dos idosos, na verdade... a a iniciativa aconteceu por causa que, primeiro, que minha família, meus pais são mais idosos, entende? Então, eu consegui observar isso, que, que tinha essa, na verdade, essa migração de, de, de forma de se interagir é, diante da pandemia, e daí eu fui observar os dados, né, que foi coletado, e eu consegui observar que, que realmente teve alguma, algumas mudanças de comportamento. No, no caso do, dos idosos, a gente conseguiu ver que no estado do Paraná não correspondeu à porcentagem total de idosos, é, aqui a porcentagem de idosos na população de 12%, e a quantidade de idosos que, foi, que, que participou da nossa pesquisa foi apenas de 6%, a gente até lança algumas hipóteses que, que pode ter acontecido, que, que a gente ainda vai, vai discutir melhor essa essas hipóteses do que, do, do que pode ter acontecido, talvez um, uma falta de acesso, ou, ou os próprios dados também respondem isso, que, que a gente, o meu estudo, ele, ele ficou mais na parte de acesso e de, dessa questão do distanciamento social, como é que, como é que, foi, como é que foi superado por, por, por essas pessoas de mais idade, que tem uma dificuldade maior com o uso da tecnologia, é, uma dificuldade maior de, de, de ter acesso a, a, a bens de serviços, de tecnologia, por exemplo, é, meus pais não, não sabem nem pedir uma internet, por exemplo, entendeu? Mas, dentro do, dos dados, a gente conseguiu observar que teve, teve um, um, um aumento no acesso, um aumento na qualidade do acesso, teve também é, é, uma, uma substituição da, da, das relações pessoais que antes eram, eram feitas por assim, no, no tete-a-tete, face-to-face, né, é, hoje 75%, é o que os dados mais ou menos mostram, que 75% das pessoas é, dessa idade conseguiram adaptar esse novo, esse novo modelo de sociedade, esse novo modelo de comunicação. E mais ou menos o, o, o vamos dizer assim, que ficou evidente que dentro dos nossos participantes, o, é uma maioria de homem, branco, com, com uma boa renda, vamos dizer assim que a maioria deles, acho que é 48%, ganha acima de 10 mil, uma coisa assim, entende? Então, é, é, vai lançar várias hipóteses, vai lançar vários, várias perguntas que, que não vão ser abordadas por esse trabalho, e que pode ser estudado, porque é uma nova, é uma é uma nova, um novo jeito de se, de, de se olhar a sociedade, de se comunicar, então, a gente ainda está estudando e, e no, no geral, assim, a gente está com várias hipóteses que, que fazem com que a gente se pergunte mais, né, porque os idosos, nessa parte das tecnologias, eles são um pouco esquecidos, né, são um pouco... Deixado de lado. Sim, é uma espécie de contradição em que, às vezes, os grupos que estão vivendo mais intensamente a pandemia, né, os idosos ou setores precários que não têm como ter distanciamento, são os que menos têm possibilidade de conseguir apresentação digital, né, nesse tipo, nesse tipo de ferramenta, nesse né, tipo de atenção é extremamente importante. Amanda, você tem algum comentário? Se, se você não tiver, eu acho que eu vou partir para a questão final aqui. Eu só tenho mais um, que era nessa questão que o Ed estava falando dos idosos, das pessoas que responderam, se vocês observaram alguma é, relação com a questão de gênero, porque muitas das iniciativas que a gente entrevistou, acabou conversando, eles relatavam que, por exemplo, tinham muitos relatos femininos, era fazer, tipo, a maioria dos relatos que eles conseguiam reunir eram, eram de mulheres. Eu queria saber se de vocês também seguiu assim, ou se não, enfim... Então, a gente estava com essa hipótese também, e, e essa hipótese caiu por terra, é, a gente tem a maioria masculina, a gente realmente achava que, dentro do, tanto do, do, da forma que foi disseminado o survey, quanto da, da comunidade acadêmica, no geral, ser mais, um pouco mais feminino, é, a gente achava que ia ter mais resposta do, do, do público feminino, mas a pesquisa se mostrou ao contrário, um 5% a mais de homens. Eu acho que também tem que, a gente tem que destacar, pode ser feita uma, uma análise por cada setor, mas eu acho que dentro, dentro dos idosos, a coisa, também teve essa questão do mais masculino a se sobressair. É interessante, legal. É, e aí, gente, por último, eu pergunto para vocês: então, quer dizer, vocês pararam de colher os depoimentos, os, os formulários em março, é, e, e quais são as. Como é que é? Então, a gente está em setembro, vocês estão desde março tratando esse material, até quando vocês pretendem trabalhar? Quais são os próximos passos? Tem uma, uma ideia de um fechamento, de próximos passos, de como é que funciona esses, esses próximos momentos, se assim, encaminhando talvez para o fim disso? Lutando para que a gente consiga colocar o um CK dentro do, do website. Isso, o Eide ah, programando é, loucamente, tem, a gente tentando saber se a gente consegue fazer a coisa do mais barato possível, experimenta, máquina virtual de lá, máquina virtual de cá e vai tenta não dá certo tenta de novo não dá certo então a, a gente está ne, nesse processo de tentar instalar o secad dentro do website sem ter que fazer todos os custos de um de um extra host de um ter que ter custos extras além dos previstos na, no projeto e um, a gente está produzindo esses uh, artigos tentando não... Tal, eu, eu não vejo uma, um valor tão grande em fazer uma análise geral de todos os dados, conjuntamente, mas de setores desses dados. Na verdade, para mim, é o que mais interessa. Eu vou, eu, ao invés da a gente fazer os dados todos apresentaram fazer uma coisa um pouco megalomaníaca, mas fazer uma... Como o Edson, então tipo só o setor dos idosos, como que foi isso? Só o setor dos jovens de 17, 18 anos, né, que a gente fez, até 25, como foi isso? Ou só o setor é, que teve um, uma renda tal, ou só dentro de um território? Isso me interessa mais do que uma pesquisa megalomaníaca. E, e só para confirmar, então. Interessante, parece que o processo, ele, sim, porque o SECAM, depois eu que pedi, pedir para vocês mandarem um link apresentando o um link do SECAM, alguma coisa assim, para que a gente possa dar uma olhada só, é, mas parece que a ideia de vocês terem uma ferramenta como essa, ela era uma demanda, de certo modo, anterior à pandemia, mas a pandemia, de certo modo, ela catalisou esse processo, você acha que poderia ser dito isso assim o processo de implementação disso ele se tornou mais urgente por conta da pandemia vocês acham ou não a gente não tinha pensado em nada disso mas eu desenvolvi e pensei nessa questão dos árvores culturais nesse momento que eu claro eu sempre me envolvi com, com questões de pensar em humanidades digitais sempre me envolvi em pensar de em um, em uso da internet, de como a gente consome, como a gente produz, o que a gente produz e tudo mais, mas nunca pensei numa ferramenta. Tá. E, e aí no momento da pandemia a gente desenvolveu, essa... eu desenvolvi, a gente desenvolveu essa ferramenta especificamente para isso, se ela vai servir para depois já não sei. E ela vai, só para confirmar, ela vai, então, ser integrada dentro do site do CLAEC, mas ela vai circular para a comunidade em geral ou para a comunidade específica e pesquisadores dentro do CLAEC? Como é que é? Vai ser um portal de acesso público ou vai ser algo focado para os pesquisadores do CLAEC? Não, o acesso é público, agora, a alimentação é que a gente tem que debater como, como que a gente vai fazer isso, porque no, um, o uso é público, é uma uhum. pública, a Fundação Araucaré é pública e a gente precisa disponibilizar isso para o público. Agora, a forma como a gente... Um, isso foi uma das coisas que, eles, que foi aprovado por causa disso, porque muitas, muitos dos produtos, das produções que são feitas para aprovação de projeto, é a publicação de artigos, é a publicação de livros, a gente falou assim, não, a gente vai publicar isso e vai fazer a manutenção... É, de uma coisa que a gente já tem, a gente já tem essa estrutura, então a gente não vai precisar ter um, ter um gasto a mais, e nem a Fundação vai precisar, a Fundação Oral cara vai precisar pagar a mais. Então a gente vai ter isso para a gente, vocês vão estar pagando essa pesquisa ah, para a gente publicar o que a gente ah, já, onde a gente já tem. Vai gerar um banco de dados que não, é, não vai gerar só os artigos de vocês, mas potencialmente outros pesquisadores por muito tempo, que vão poder usar essa base para fazer quantas perguntas quiserem, né? É. é e eu, eu acho que isso é o que é o mais interessante, porque quando você produz os dados, é, é isso, né você produz o, o meio. E aí, esse meio ele é usado, é, eu tinha um professor que falava assim, olha, o nome dele é o Wilson Nascimento, um cara super assim, genial. Máquina de bolinho não vai fazer balão. Não vai fazer <risos> balão. Então, se a gente faz a máquina, se a gente faz o, a coisa de bolinho, vai sair bolinhos, bolinhos diferentes, todos os tipos de bolinhos, mas não vai fazer balão. Uhum. Máquina de balão faz balão, máquina de bolinho faz bolinho. É, você pode querer adaptar, você pode fazer, mas vai sair um, um bolo, um, um, um balão, uma bolo. Então, é, é um pouco disso, assim porque quando você monta, você faz essa estrutura, essa estrutura... É, para você tentar manipular esses dados para sair alguma coisa que seja mentirosa, vai precisar manipular bastante para fazer uma máquina de bolinho sair balão. Então, Nossa. um pouco... é, Não, muito, uma imagem muito boa. E é, e é exatamente isso que a gente tem percebido conversando com as iniciativas. E que é isso, para você construir algum dia a história da Covid você precisa criar as estruturas, as máquinas de bolinho, né, as máquinas de história por trás, que são os dados, que são os arquivos, que são as fontes. Então, é um trabalho que, eu acho que você falou é muito real, não, não, não é, você não tem essa ânsia de fazer a análise de todos esses dados agora, porque o que importa é gerar as possibilidades para que seja feito com o tempo e fazerem-se perguntas dos mais diferentes tipos que a gente nem mesmo imagina hoje, mas quem sabe daqui a alguns anos surgem perguntas de pesquisa, né? de observação da, da vida social ainda mais, mais criativas e melhores do que as próprias nossas de hoje. Né? Mas é importante a gente criar a estrutura. Vocês é, cê quer, querem comentar mais alguma coisa como final, comentar qualquer coisa? A Amanda também, se tiver um último comentário. <risos> Ah, aqui tá tudo bem, assim, eu achei tudo muito genial, muito demais. Eu tava mais pensando, assim, por exemplo, acho que é mais a percepção de vocês a respeito uh, do uso das redes para divulgar mesmo o projeto de vocês. Então, vocês acham que o que a Nádia comentou de dela falar em, em Lives falar no Instagram ou compartilhar no WhatsApp, vocês acharam que foi mais efetivo ou acabou sendo mais efetivo esse compartilhamento com, com esses líderes, enfim com essas pessoas mais pontuais que, que divulgaram o formulário de vocês. Eu tenho que dividir esse pensamento com vocês, porque eu acho assim, a gente, talvez, <risos> é provável, na verdade, talvez eu não tenha utilizado as redes da forma mais eficaz. Talvez tenha sido isso. É, mas o que a gente percebeu é que as redes sociais, elas não, não deram para a gente nada, não deram nada. Mas aí eu fico pensando, peraí, Talvez o jeito que eu fiz não tenha dado nada. Talvez se outras pessoas tivessem feito de formas diferentes, talvez tivesse dado alguma coisa. Talvez se eu tivesse contratado uma pessoa específica para comunicação social ou para as comunicações em geral, uma uma pessoa dedicada só à mídia social, talvez a coisa fosse diferente. Mas é, é isso. A gente estava entendendo que era a gente publicar alguns pôsteres, a gente fazer algumas publicações no Facebook, a gente fazer a, a difusão pelo WhatsApp e. WhatsApp. Foi isso que eles quiseram utilizar, a votação geral. Eu falei, tudo bem, vamos escrever escrevemos alguns textos para a publicação, mas. É, para a gente não funcionou. O que funcionou mesmo foi mandar um e-mail para essas instituições ou, ou mandar o link. Para pessoas que a gente conhece dentro do Paraná explicar o que acontece, explicar como que é, explicar o que é o centro latino-americano é, de estudos em cultura, explicar tudo isso, e aí a pessoa espalha isso. É, foi muito, eu acho que isso foi o que aconteceu. Mas daí é isso que eu te falei. Talvez é... Falando com você isso é bom, porque a gente vai falando, vai fazendo essa interlocução e vai entendendo. Ah, mas talvez você não tenha feito da forma que tivesse entendido a forma, o funcionamento das redes sociais, para que as redes sociais fossem ah, um difusor potente. Pode ter sido isso também. Ah, mas isso é, um, é uma sensação, assim, que nós mesmos temos, e todo mundo que tentou fazer alguma coisa, assim, de forma emergencial na pandemia, eu acho que tem. Ninguém sente que fez o projeto perfeito. Todo mundo, quando chega no momento, fala, se eu tivesse feito isso, desde o começo, eu ia ter sido muito. A gente pensa isso todos os dias. É mas é, eu quero dizer que a gente agradece muito, né, eu e a Amanda agradecemos em nome do Centro de Humanidade de Itais da Unicamp, é, a história de vocês era é uma história extremamente importante, que faz parte de um grupo de histórias, de, que é basicamente as histórias das pessoas que estão lutando para que possam ser contadas as histórias do que a gente viveu, né, essa catástrofe no país, e, e são histórias que passam por um voluntarismo muito grande, por uma vontade de passar meses, como você falou, sem financiamento e sem um apoio muito estruturado, e de tentar fazer as coisas com as próprias mãos, né, o que você mesma disse, tem um, é como se fosse o raciocínio que você falou sobre a gambiarra, né, tem um lado negativo, mas tem um lado de certo modo positivo, tem uma visão de criatividade, de empenho, mas a gente não pode deixar isso mascarar alguns problemas infraestruturais, né, de precarização que a gente está encarando e tentando produzir conhecimento e condições para que se produza conhecimento né, humano nos próximos tempos. Então, nós agradecemos muito. Pergunto se vocês têm alguma última colocação para fazer. Não, acho que o Ed tem que sair correndo para tomar essa vacina. Vai, Vai Ed. Ed. É um hum. ótimo fim aqui. Vai lá tomar sua vacina de Covid. Muito <risos>